Não só agora, porque estou falando de Gamakus, estamos aqui com mais um vídeo de Fire Night at Freddy. É... Scott Calton, Seu filho da putinha. Vamos para a noite 2 hoje, né? Ver o que acontece. Espero que a gente não morra. Vamos ver o que o moço terá a nos dizer. Moço. A tica já saiu? Chica? o que você está fazendo aqui, garota? Uh, Olá. Olá. Uh, well, if you're hearing this and you made too, uh, congrats. Uh, I, I won't talk quite as long this time since Freddie and his friends tend to become more active as the week progresses. Uh, it might be a good idea to those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Uh, interestingly enough, Freddie himself doesn't come off stage very often uh he becomes a lot more active in the dark though so hey i guess that's one more reason not to run out of power right uh, i also want to emphasize the importance of using your door lights uh, there are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your door ah eles falaram que a câmera tem pontos cegos e esses pontos cegos são bem do lado e o outro saiu também ele falou que o ponto cego Não é exatamente do lado da porta, então... Uh, a em uh, Pirate Cove, uh, like so, uh, anyway, sure de Ele disse também que a... Se, a se a câmera ficar muito tempo desligada Eles ficam mais ativos Eu tenho que evitar e clicar, clicar na câmera 1C Fico gastando a porra da minha energia com o ventilador né Antes morrer por monstros Os dois já estão chegando Vamos olhar um pouco Chica Tá, Chica ainda tá aqui Eu me assusto, gente, com essa própria câmera, eu Tá, Chica tá aqui E o cara tá aqui Fred Porra. Ficam desligando a minha câmera. Puta, eles estão aqui. Não? Tá, a Tica tá aqui. Não, ativei o Fox. Ai, meu Deus, que isso? Vai ativei o Fox, gente. Então, tá aqui. Tika tá aqui. Ah, gente, eu não queria ter feito isso. Eu vou morrer. Eu cliquei sem querer. Foi o um desespero. Tá, Tika tá chegando perto. Ah. Ai, meu Deus. Foi embora. Nada... Nada... aí gente... Meu core... Eu tô vendo que eu vou levar um susto... Tão grande... Mas tão grande... Que meu coração... Vai sair voando. Igual um foguete. Tá, aquela era a Tica, não achei o Bonnie. Bonnie, Bunny, sei lá, é essa porra. Aí. Eu chamo ele de porra, tá? Eu dou um nome pra eles. É o cafetão. O Fred é o cafetão. Ai! Ô Bonnie, sai daí. Não, não tenho dinheiro. Não tô entendendo, não tenho dinheiro. Dica. Bonnie, saiu. Olha pra um lado. Olha pro outro. Nada aqui. Nada aqui. Câmera. O Fred tá olhando pra câmera já. É a tica. Eu fico ouvindo uns barulhos de cozinha, né, gente? Às vezes, eu acho que isso é muito aleatório. Não. Tipo, o movimento dos bichos Eu acho que é muito aleatório Não sei se eles andam de verdade que não, né? Porque o jogo, o jogo já é uma foto Pra cá Nada aqui Nada aqui Quando chegar nas 5 horas, eu vou fechar as duas portas. Eu tô com medo do fox, O Filho da puta. Eu lembro das teorias. Desse jogo aqui tem cada teoria, gente. É demais. É só isso que me faz que eu gosto desse jogo. Porque não é que eu tô hateando, tá? Gente, na boa. Onde que o um jogo... Ai. Onde que o um jogo que você... É uma imagem... Muito louco, invertida. É bom. Sendo que o forte do... Sendo que na gameplay é só, é só jumpscare. Jumpscare, jumpscare, jumpscare, jumpscare, jumpscare, jumpscare, jumpscare. Tipo, eu gosto, sabe? É engraçado o jumpscare, mas... Não sei, eu ainda... Eu acho que eu sou da velha guarda que gostava de um... Clima bem de terror mesmo. Já que é, é um clima de terror, né? uma... Um negocinho... Assim, de suspense, pá. Mas... Sei lá, é muito... whatever, o movimento deles, não sei como é que funciona. Achei a dica. Aí ah, eu sei que... Oh, Aí, tipo, nesse jogo, né, é, é... meio que assim. A gente tem que... O que, o que interessa nesse jogo é a história. A história assim. O Scott Calton ele é um gênio pra história. Mas na gameplay, acho que. Eu não sei se foi de propósito. Tica, sai daqui. Não sei se foi de propósito, se. Sai daí, Tica. Então. Continua. Nossa, Tica, vai ficar aí? Tá me vendo? Eu sou gato, né? Então, não sei se foi de propósito ele querer fazer uma gameplay assim... Tica, será daí, Tica. Ah, vai acabar a minha bateria, gente. Aí, Tica, sai. Enfim, não sei se foi de propósito ele querer fazer uma gameplay tão simples assim... Ou ele queria, ele pensou na ideia Dona, só que como foi o primeiro jogo dele. Nossa, como foi o primeiro jogo dele, não sei se tipo, sabe, sei lá. Acabou sendo assim, não sei. Queria saber o porquê. Bom gente, então é isso, espero que tenham gostado. Deem like, favorito, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo se der, por favor. É... E nós continuamos com o próximo vídeo de Five Nights at Freddy. Então pessoal, falou.